Mais uma dica de treino para você conseguir ter pernas bonitas e o seu corpo bem durinho após os 30, 40, 50. Eu sou o professor Emílio Júnior, aí tiozão, você que já passou dos 40 anos, estou falando com os homens agora, esse exercício também é bom, não é só para as meninas não, se inscreva aí no canal, vem comigo. Duas garrafas pet ou dois pezinhos, eu irei utilizar aqui os pezinhos, mas pode ser duas garrafas pet cheias de de água. Você vai fazer o seguinte, presta atenção que é passo a passo para você aprender o movimento. Você vai pegar o seu pezinho dessa forma, aí você vai fazer o seguinte, a perna direita ela vai atrás dessa forma, perna direita atrás. Ambos os pesos com as palmas das mãos voltadas para frente, você vai flexionar, dobrar a perna de trás, com o peso passando assim ó, bem rente e abaixo da perna que está à frente. Vai ficar na posição inicial, elevar o braço e voltar. Desceu, subiu, desceu, subiu, vamos lá. Três, 4, mais uma, 5, contrai esse abdômen, 6, mudou, perna direita vem à frente, perna esquerda atrás, desceu, vem, 1, 2, 3, 4, 5, Aí, você aprendeu esse básico aqui, que é para iniciante. Iniciante, não tem mistério. Fez esse básico, agora vamos para o avançado e o intermediário. Se você está curtindo essas dicas, escreva aí nos comentários de qual cidade você é, ou o estado, ou o país, que é para eu poder ir conhecendo mais e o que você deseja trabalhar. Tá bom? Vamos lá? Agora é para hoje os avançados e os intermediários no final do vídeo eu passo a sequência que seria mais indicada para cada um de vocês presta atenção pegou o peso avançado intermediário é o seguinte o mesmo movimento porém com um grau de dificuldade senão seria fácil demais vai jogar a perna direita atrás flexionou Subiu com os ombros, voltou com a perna, que estava atrás na posição inicial. Joga a esquerda atrás, desceu, subiu, voltou e veio. Mais uma vez. Agora eu vou fazer ainda devagar, para você poder aprender. Olha o movimento. Vamos lá? Contagem regressiva, hein? 3, 2, 1... E foi! Essa dica de treinamento é para quem já está mais avançado, quem é intermediário. Aí vem aquela sequência que vocês me perguntam muito. Professor, eu devo fazer quanto? Nenhum professor vai saber o quanto você deve fazer. Porque você tem que ter a liberação do seu médico e ter o acompanhamento de um profissional em educação física. Por isso que eu dou consultoria e o nutricionista, que faz parte do nosso programa de treinamento, ele auxilia vocês com os cardápios nutricionais. Mas vamos lá, iniciante Pega um reloginho, um cronômetro, coloca no chão e você pode fazer até 30 segundos deste movimento para cada lado. Lembrando que você tem que contar, tá bom? Se você conseguiu fazer 20 vezes do lado direito, 20 vezes do lado esquerdo, quem for intermediário de um minuto, podendo chegar a dois minutinhos, sempre contando cada lado. Um lado fez 30, 40 50, o outro lado tem que fazer 30, 40, 50. Mas se você já é avançado, top do top, faz o seguinte, coloca o cronômetro, faz o teu máximo, vê quanto deu o teu máximo fazendo esse exercício direto, ambos os lados, sem descansar, e aí você vai ver lá, ah, consegui ficar 4 minutos. Então, a base para o teu treinamento é de 4 minutos. Simples, fácil e objetivo. São realmente exercícios que é para te dar resultado. E se você quiser mesmo a minha consultoria, seja para academia ou fazer em casa, entre em contato com o número do WhatsApp que eu vou deixar aí na descrição. Eu falo isso para vocês, não é porque eu quero vender programa de treinamento, nada disso. Se eu quisesse vender, eu não ia mostrar as técnicas e o pulo do gato para você ter resultado. Mas é para você parar de ficar fazendo várias e várias e vários vídeos e não tendo resultado. Então você tem que ter resultado. Treinamento, em três meses, você tem que ter resultado. E eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Entra em contato com o número do WhatsApp, seja para academia ou em casa. Até nosso próximo encontro.